Em 1922, quando o Brasil comemorava os 100 anos de independência política de Portugal, um grupo de artistas se reuniu em São Paulo durante a Semana de Arte Moderna. A proposta da semana era fazer no campo da cultura e das artes a independência do Brasil em relação à Europa. Uma das características modernistas foi a pesquisa de temas do folclore brasileiro, como fizeram Mário de Andrade, Cassiano Ricardo e o poeta gaúcho Raul Bopp. Bop nasceu na Vila Pinhal, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 4 de agosto de 1898, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 2 de junho de 1984. O poema narrativo Cobra Norato é a principal obra de Raul Bop, inspirada em uma viagem que ele fez pelo interior do Brasil. O poema conta a história de um herói... que depois de matar a cobra norato... veste o couro do animal... e sai pelo mundo amazônico... na busca da filha da rainha Luzia... com quem ele deseja se casar. Começando a nossa viagem... assistiremos ao primeiro episódio de Cobra Norato. Nosso herói sai à procura de sua noiva... filha da rainha Luzia seguindo pela floresta misteriosa, navegando por entre águas desconhecidas e se encontrando com vários animais e habitantes do mundo amazônico, como sapos, jacarés, saracuras, guaribas, mexilhões e guaxinins. Nesse início de viagem, nosso herói encontra o seu amigo de busca, o tatu de bunda seca, e vê em sonhos, pela primeira vez, a filha da rainha Luzia. Um dia, eu hei de morar nas terras do sem fim. Vou andando, caminhando, caminhando. Me misturo no ventre do mato, mordendo raízes. Depois, faço puçanga de flor de tajá de lagoa e mando chamar a cobra-norato. Quero contar-te uma história. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Faz de conta que há luar. A noite chega mansinho. Estrelas conversam em voz baixa. Brinco então de amarrar uma fita no pescoço e estrangulo a cobra. Agora sim, me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr mundo. Vou visitar a rainha Luzia. Quero me casar com sua filha. Então você tem que apagar os olhos primeiro. O sono escorregou nas pálpebras pesadas. Um chão de lama. Rouba a força de meus passos. Começa agora a floresta cifrada. A sombra escondeu as árvores. Sapos beiçudos espiam no escuro. Aqui, um pedaço de mato está de castigo. Arvorezinhas acocoram-se no charco. Um fio de água atrasada lambe a lama. Eu quero ver a filha da rainha Luzia. Agora são os rios afogados bebendo o caminho. A água resbala pelos atoleiros afundando, afundando. Lá adiante a areia guardou os rastros da filha da rainha Luzia. Agora sim, vou ver a filha da rainha Luzia. Tem que passar por sete portas, ver sete mulheres brancas de ventres despovoados, guardadas por um jacaré. Eu só quero a filha da rainha Luzia. Tem que entregar a sombra para o bicho do fundo. Tem que fazer mirongas na lua nova. Tem que beber três gotas de sangue. Só se for da filha da rainha Luzia. A selva imensa está com insônia. sejam árvores sonolentas. Ai, que a noite secou. A água do rio se quebrou. Tenho que ir embora. Me sumo sem rumo no fundo do mato, onde as velhas árvores grávidas cochilam. De todos os lados me chamam. Onde vais, cobranorato? Tenho aqui três arvorezinhas jovens à tua espera. Não posso. Eu hoje vou dormir com a filha da rainha Luzia. Sigo depressa machucando a areia. Erva-picão me arranhou. Caules gordos brincam de afundar na lama. Galinhos fazem... Pss. Deixa eu passar que vou pra longe! Moitas de tiririca entopem o caminho. Ai, pai do mato. Quem me quebrou com mal olhado e virou meu rastro no chão? Quando já com os olhos murchos, de tanto procurar a filha da rainha Luzia. O resto da noite me enrola. A terra agora perde o fundo. Um charco de umbigo mole me engole. Onde irei eu que já estou com sangue doendo das mirongas da filha da rainha Luzia? Esta é a floresta de hálito podre, parindo cobras. Rios magros obrigados a trabalhar. A correnteza se arrepia descascando as margens gosmentas. Raízes desdentadas mastigam lodo. Num estirão alagado, o charco engole a água do igarapé. Fede. O vento mudou de lugar. Um assobio assusta as árvores. O silêncio se machucou. Cai lá diante um pedaço de pau seco. Pum. Um berro atravessa a floresta. Chegam outras vozes. O rio se engasgou num barranco. Pia-me, um sapo-sapo. Aqui tem cheiro de gente. Quem é você? Sou a cobra norato. Vou me amasiar com a filha da rainha Luzia. Aqui é a escola das árvores. Estão estudando geometria. Vocês são cegas de nascença. Tem que obedecer ao rio. Ai, ai, ai. Nós somos escravas do rio. Vocês estão condenadas a trabalhar sempre. Sempre! Tem obrigação de fazer folhas para cobrir a floresta. Ai, ai, ai. Nós somos escravas do rio. Vocês têm que afogar o homem na sombra. A floresta é inimiga do homem. Ai, ai, ai. Nós, Nós somos, somos escravos do, do, rio. do rio. Atravesso paredes espessas. Ouço gritos miúdos de acuda. Estão castigando os pássaros. Se não sabem a lição, vocês têm que ser árvores. Ai ai ai. Ai, ai, ai, ai. O que é que você vai fazer lá em cima? Tenho que anunciar a lua quando ela se levanta atrás do mato. E você? Tenho que acordar as estrelas em noites de São João. E você? Tenho que marcar as horas do fundo da selva. Passo nas beiras de um encharcadício. Um plasma visguento se descostura e alaga as margens debruadas de lama furando paredões moles. Caio num fundo de floresta inchada, alarmada, mal-assombrada. Ouvem-se apitos, um bate que bate. Estão soltando, serrando, serrando, parece que fabricam terra. Ué, estão mesmo fabricando terra? Chiam longos tanques de lodo pacoema. Os velhos andaimes podres se derretem. Lameiros se emendam. Mato amontoado derrama-se no chão. Correm vozes em desordem. Berram! não pode! Será comigo? Passo por baixo de arcadas folhudas. Arbustos incógnitos perguntam. Já será dia? Manchas de luz abrem buracos nas copas altas. Árvores comadres passaram a noite tecendo folhas em segredo. Vento ventinho soprou de fazer cócegas nos ramos. Desmanchou escrituras indecifradas. Ai, tenho pressa. Vou andando, furtabocas. Onde estou? Árvores de galhos idiotas me espiam. Águas defuntas estão esperando a hora de apodrecer. Escorrego por um labirinto. Com árvores prenhas sentadas no escuro. Raízes com fome mordem o chão. Carobas sujas levantam os vestidos como cachos de lama pingando. Açaí espernautas movem as folhas lentas no ar pesado. Como pernas de aranha espetadas num caule. Miritis abrem os grandes leques vagarosos. Sapo sozinho chama chuva. No fundo... Uma lâmina rápida risca o mato. Trovãozinho roncou. Já vou! Vem de longe um trovão de voz grossa resmungando. Abre um pedaço de céu. Desabam paredões estrondando no escuro. Arvorezinhas sonham tempestades. A sombra vai comendo devagarzinho os horizontes inchados. Desaba a chuva lavando a vegetação. Vento saqueia as árvores folhudas de braços para o ar. Sacode o mato grande. Nuvens negras se amontou. Monstros acocorados tapam os horizontes beiçudos. Palmeiras aparam o céu. Alarmam-se as tiriricas. Saracurinhas piam, piam, piam. O Guariba lá adiante puxa a reza. As lagoas arrebentaram. Água rasteira agarra-se dos troncos. Rolam galhos secos o pelo charco chão. charco com barriga. Como a vem, vem de plantinhas miúdas da enxurrada. Árvores encalhadas pedem socorro. Mata-paus ou bem de saúde se abraçam. O céu tá rosto. Chove, chove, chove! Ai, que estou perdido num fundo de mato, espantado, mal acabado. Me atolei num útero de lama. O ar perdeu o fôlego. Um cheiro soco se esparrama. Mexilhões estão de festa no atoleiro. Atrás de troncos encalhados, ouço guinchos de um guaxinim. Parece que vem alguém nesse escurão sem saída. Ô, Lelé, quem vem lá? Eu sou o Tatu de bunda seca. Ah, compadre Tatu, que bom você vir aqui. Eu quero que você me ensine a sair dessa goela podre. Então, se segure no meu rabo que eu lhe puxo. Quero um rio emprestado para tomar banho. Quero dormir três dias e três noites... ...com o sono da cutipuru. Oh, você me espere... ...que depois vou lhe contar uma história. Acordo. A lua nasceu com olheiras. O silêncio dói dentro do mato. Abriram-se as estrelas. As águas grandes se encolheram com sono... A noite cansada parou. Ai, compadre... Tenho vontade de ouvir uma música mole... Que se estive por dentro do sangue. Música com gosto de lua... E do corpo da filha da rainha Luzia. Que me faça ouvir de novo a conversa dos rios que trazem queixes do caminho e vozes que vêm de longe, surradas de ai-ai-ai. Atravessei o treme-treme, passei na casa do minhocão, deixei minha sombra pro bicho do fundo, só por causa da filha da rainha Luzia. Levei por sanga de cheiro e casca de tinhorão, fanfã com folhas de trevo, e raiz de mucura caá. Mas nada deu certo. Ando com uma jurumenha que faz um doizinho na gente. E mexe com sangue devagarinho. Neste segundo bloco, Cobra Norato, depois de se encontrar com o Tatu, tomar banho e dormir por três dias e três noites segue sua viagem na busca da filha da rainha Luzia, com quem pretende se casar. Passa na casa do Minhocão, se refresca nas águas do Amazonas e segue cruzando com outros bichos da floresta, Inhambu, Pixi-Pixi, Marreca e Garça Morena, encontrando, enfim, com a Pororoca, quando as águas do rio chegam ao mar e o mar revoltoso invade o rio Amazonas. Cobra Norato e o Tatu, depois de tantas andanças com fome, vão ao Putirum comer farinha e escutam as histórias do Boto. À noitinha, Cobra Norato e o compadre Tatu viram gente e entram em uma festa. Tomam cachaça, a tal da Chiribita, tocam viola e cantam acompanhados pelo coro de vozes dos participantes da festança. A festa estava tão boa que o nosso herói quase arranja uma namorada. A madrugada vem se mexendo atrás do mato. Clareia. Os céus se espreguiçam. Arregaçam-se os horizontes. No alto de um comandar está cantando a Maria Dia. Acordam-se raízes com sono. Riozinho vai para a escola. Está estudando geografia. <risos> Árvores acocoradas lavam galhos despenteados na correnteza. Gaivotas medem o céu. Horizontes riscados de verdes me chamam. Compadre, vamos pro lago Onçapoyema. Temos que pegar distância antes de chegar à maré baixa. Esse rio é notável, e o Capipirixi. Rema rima desse lado, quero ficar espichado sobre o Capipirixi. Eu vou convidar a noite para ficar por aqui. É nossa rua e é o um capimirixi. É uma rima deste lado. Quero ficar espichado sobre o capimirixi. Eu vou convidar a noite para ficar por aqui. Solzinho infantil cresceu engordurado e alegre. Árvores vinhas impacientes mamam Nacos de terra caída vão fixar residência mais adiante, numa geografia em construção. Mamoranas de beira de rio sonham viagens. Derretem-se na correnteza cidades elásticas em trânsito. O sol tinge a paisagem. Lá adiante, nadam árvores de beiços caídos, movendo os longos galhos contrariados. Meio dia de um céu demorado. Quebra-se na mata o grito de um arapapá. Coagulam-se estirões visguentos... ...estendidos ao sol para secar. Enruga-se o charco... ...como um ovário cansado. Um boi, ...sozinho... ...bebe silêncio. Longe... ...atrás de um fio de mato esmagado... Estiram-se horizontes. O sol belisca a pele azul do lago. À beira das canaranas, dormem saurios encouraçados. Vou refrescar o corpo com um mergulho. Se eu demorar muito, você me chame, hein? Uhum. A água tem a molura macia de perna de moça, compadre! Pesa um mormaço. Dói a luz nos olhos. Sol parece um espelhinho. Vozes se dissolvem. Passarão sozinho risca a paisagem bojuda. mar fica longe, compadre. São dez léguas de mato e mais dez léguas. Então vamos. Está começando a escurecer. A tarde esticou a asa vermelha. Toiceiras de capimembeca escrevem sombras longas nas areias usadas. Uma inhambu se assusta. Ecoa no fundo sem resposta o grito cansado de um pichi. Encolhe-se a luz do dia devagarzinho. Vou ficar com os olhos entupidos de escuro. Adeus, marreca toicinho! Adeus, garça morena da lagoa! Apagam-se as cores. Horizontes se afundam num naufrágio lento. A noite encalhou com um carregamento de estrelas. A floresta vem caminhando. Abra-se ah, que eu quero entrar! Movem-se raízes com pernas atoladas. Águas de barriga cheia espreguiçam-se nos igapós. O charco desdentado rumina a lama. Ué, aqui vai passando um riozinho de águas órfãs fugindo. Ai, glu, glu, glu não diz nada para ninguém. Se o sol aparecer ele me engole. Ai, ai, ai, ai, ai. Então mande chamar a chuva, compadre. Há gritos e ecos que se escondem. Aflições de falta de ar. Árvores corcundas com fome mastigando. Estalando entre roncos de ventres desatufados. Show, compadre. Eu também já estou com fome. Então deixe eu assoprar na barriga. Oh. Esta lagoa está com febre, inchou a água parou. Ai, eu era um rio solteiro. Vinha bebendo o meu caminho, mas o mato me entupiu. Agora estou com o mútero doendo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, sozinha, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Grita sozinha, perdida dentro do mangue. Uma seriquara. Quara. Quara. Quara. Vamos rumar para as bandas do bailique para ver chegar a pororoca. O mangue pediu terra emprestada para construir aterros gozmentos. Ligam raízes famintas. A água engomada de lama resvala devagarinho na vasa mole. Abrem-se pântanos de aninga nas clareiras alagadas. Raízes descalças afundam-se nos charcos. Moitas garranchentas amarram o caminho. Pressa, compadre. Temos que chegar antes da lua. Esta costa baixa pegou verão. O rio se encolheu, a água se retirou. O vento roia as margens de beiços rachados. O mangue de cara feia vem de longe, caminhando com a gente. Noite pontual. Lua cheia apontou. Pororoca roncou. Vem que vem vindo como uma onda inchada rolando e embolando com a água aos tombos. Vagalhões avançam pelas margens espantadas. Um pedaço de mar mudou de lugar. Somem-se ilhas menores debaixo da onda pojuda arrasando a vegetação. Fica para trás o mangue, aparando o céu com os braços levantados. Florestinhas se somem. A água comovida abraça-se com o Estalam árvores quebradas de tripa de fora. Coloca atrás de volta a terra imigrante que fugiu de casa levada pela correnteza. Paisagem encharcada. O luar espesso amansa as águas. Árvores parecem pássaros inchados. Voltam lentamente rio acima, com boios de matupás para a construção de novas ilhas numa engenharia silenciosa. O rabo d'água se some. Vai descansar debaixo da lua, na ponta da siriaca. Vamos aproveitar a força da enchente? Pois se agarre neste pau de balsa. Maré cheia, maré baixa, onda que vai, onda que vem Coração na beira d'água, de maré baixa também Maré cheia, maré baixa, onda que vai, onda que vem Coração na beira d'água, de maré baixa também Aquela polpa de mato está me puxando os olhos Então navegue pra lá, compadre Noite Grande A pecum de beira d'água está gostoso. Hoje tem céu que não acaba mais, esticado até aquele fundo. Bom se eu pudesse empurrar horizontes, ver terras com florestas decotadas, numa noite enfeitada de lua, com cachos de estrelas. Oh, estou de moçango lá. Dentro do mato de árvores niqueladas, silêncio fez chinquã. Grilos dão aviso, respondem lá adiante. Sapos com dor de garganta estudam em voz alta. Céu parece uma geometria em ponto grande. Há tanta coisa que a gente não entende, compadre. O que, que haverá lá atrás das estrelas? A mão choviar, choverizou A mão choviar, choverizou Tava lavando roupa mania Quando o ponto me pegou Compadre, eu já estou com fome Vamos lá pro Putirum roubar farinha? Putirum fica longe? Pouquinho só chega lá Cunhado Jabuti sabe o caminho Então vamos Putirum, putirum, putirum, vamos lá roubar tapioca, putirum, putirum, vamos lá roubar tapioca, putirum, putirum. Mulheres trabalham nos ralos mastigando os cachimbos, chia a caroeira nos tachos, mandioca puba pelos tipitis, Joaninha Vintém, conte um causo. Causo do quê? Qualquer um! Eu vou contar o causo do boto. Putirum, putirum. Hum, amor choveu, oh, chover Boto era feio ou não? Ai, era um moço loiro, maninha. Tocador de violão. Me pegou pela cintura. E depois, <risos> o que aconteceu? Ai, gente, olha a tabioca embolando nos tachos. Mas que voto safado. <risos> putirum, putirum. Festa parece animada, compadre. Vamos virar gente para entrar? Então vamos. Boa noite. Boa noite. Aí não me conhece, não. Perguntarão. Quem será? Se for de bem, pode entrar. Então peço licença para quebrar um verso para dona da casa. Angelim foi a miúda que foi que te entristeceu. Puxa logo Nas margens de garapé Na areia não deixou nome O rasgo vento levou puxe mais um chorado na viola, compadre uhum. Mano Experimente um golinho de cachaça ardosa pra tomar sustança. Então abram roda. A encerrado a Deus, Maria, não leva meu bem. A folha não pia perto de mim. Pajau! Quando anoitece na serra, tenho medo que ela se vá. Ajá. Mexa com o corpo velho, transe pernas com a moça, compadre. Tá ficando bom. Passe a coité com farinha pra gente. Pimenta pegou fogo na boca. Então, desentupa a goela com tiquira. Olha, compadre, aquela moça está toda dobradinha por você. Já está na hora de ir embora. Esquente o corpo com uma xiribita que ainda temos que pegar muito chão longe. Vamos! Compadre, escute uma coisa aqui no ouvido. Hum. Joaninha Vinta quer vir junto. Nada disso. É muito tarde. Traga umas ervas de surra-cachorro e vamos pegar o corpo que ficou lá fora. Neste terceiro e último bloco, seguindo viagem, Cobra Norato participa de uma pajelança e assiste a onça entrar no corpo do pajé. Depois da pajelança, Cobra Norato e Tatu, já chegando a Macapá, cruzam com a Boiuna, a cobra grande que rouba a moça virgem. Cobra Norato busca auxílio para vencer a cobra grande e proteger a moça que ainda não conheceu o homem. Na casa da boiuna está a filha da rainha Luzia, pronta para o casamento. Cobra Norato rouba a moça e manda o Tatu convidar para suas núpcias sua madrinha Maleita, Joaninha Vintém, Pajé Pato, Boi Quechume, os Chicos, Maria Pitanga, João Ternura e até os artistas modernistas Augusto Meia e Tarsila do Amaral. Todo o povo de Belém, Porto Alegre e São Paulo, por sinal, cidades em que o poeta Raul Bob morou e até os manipuladores dos bonecos... aparecem na festa de núpcias de nosso herói. Noite está bonita... Parece envidraçada. Dormem sororoquinhas na beira do rio. Árvores nuas tomam banho. Jacarés em férias mastigam estrelas que se derretem dentro d'água. Entre toiceiras de macegas passa uma sussuarana com sapatos de seda. Bentinho penteia as folhas de imbaúba. A paisagem se desfia num pano de fundo. Cunhado Jabuti, torceu o caminho. Dei lembranças a dona Jabota. Enquanto é noite, com todo esse céu espaçoso e tanta estrela, vamos andando, machucando estradas. Mais adiante, uma pagelança. No escuro, a um canto do rancho, pajé subia comprido, fio, fio, chamando o mato: Mato! Quero minha onça caruana! Maracá de chama. Onça chegou, saltou, entrou no corpo do pajé. Quero daquiar, quero fumar, quero dança de arremedar. Não gosto de fogo. O mestre Paricá chama os doentes. De cesão, de inchaço no ventre, espinela caída. Hum, hum, hum. Hum. Só quem sabe curar isso é mãe do lado! Quem tem que de encher seu nubutiga? Pajé faz uma benzedura de distorcer quebranto e depois fuma e defuma fumaça de mucurana, gervão com cipote tinta e favas de comaru. Em seguida, pega uma figa de Angola, risca uma cruz no chão e varre o feitiço do corpo com penas de ema. O último caruana pede tafiada dança de arremedar. Pajé tonteou, se acocorou, foi se sumindo, assobiando baixinho. Fiu, fiu. Então contrata o mato para fazer mágica. A floresta se avoluma. Movem-se espantalhos monstros riscando sombras estranhas pelo chão. Árvores encapuçadas soltam fantasmas com visagens do Lá -se vai. O luar amacia o mato sonolento. Lá adiante... O silêncio vai marchando com uma banda de música. Floresta ventríloca brinca de cidade. Movem-se arbustos cúbicos sob arcadas de Samaúma. Palmeiras aneladas se abanam. Jaburus de monóculo namoram estrelas míopes. João cutuca belisca as árvores. Passa lá embaixo a escolta do rei de copas. Curvam-se as canaranas. Chegam de longe ruídos anônimos.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 Desembarcam vozes de contrabando. Sapos soletram as leis da floresta. Lá em cima, um curió toca a flauta. Estira-se o rio. O mato é um acompanhamento. Desfiam-se as distâncias entre manchas de neblina. Está indo navio, compadre! Sakirana boia-pita. Uma árvore abana. Adeus, do alto de um galho. Escuta, compadre. O que se vê não é navio. É a cobra grande. Mas... o casco de pata? As velas embojadas de vento? Aquilo é a cobra grande. Quando começa a lua cheia, ela aparece. Vem buscar moça que ainda não conheceu o homem. A paisagem vai se sumindo para as bandas de Macapá. Neste silêncio de águas assustadas, parece que ainda ouço um soluço quebrando-se na noite. Coitadinha da moça. Como será o nome dela? Se eu pudesse, ia assistir o casamento. Casamento de cobra grande chama desgraça, compadre. Só se a gente arranjar mandinga de defunto. Ué, então vamos. Lobisomem está de festa no cemitério. Vento, que eu te dou um vintém queimado. Preciso passar depressa, antes que a lua se afunde no mato. Então passa, meu neto. Perere, perere, piriri, quero chegar na serra longe. Perere, perere, perere. quero chegar na serra longe. Piriri, piriri, piriri, quero chegar na serra longe. Perere, piriri, perere. Pajé Pato, meu avô, Arre o mato para um lado que eu preciso passar. Levo um anel e um pente de ouro para noiva da cobra grande. que mais que tu levas? Levo cachaça. Hum, então deixa um povo, que pode passar. Canta um pitiro-pitiro no fundo do mato. Silêncio não respondeu. Na quinta Pereira vem chegando. Bom se deixar um naco de fumo por curupira, compadre. Estamos chegando na ponta do escorrega. Perere fica de guarda. As moças vão tomar banho no escondido. Pressa que pena, compadre. Se não a gente espiar cheiroso. Força pra frente que já é tarde. Devagar, que chão duro dói. Xoxô. Só temos um palmo de lua lá em cima. Devagar, que chão duro dói. Xoxô. Se a bruxa de olho comprido acorda, espalha malefício. Devagar... Que chão duro dói... Xoxô... Pressa, compadre... Já avistei Serra do Vento... Do lado de lá do luar... Terras de cobra grande... Começam atrás do Pantanal... Ai, compadre... Quero três fôlegos de descanso... Que o ar entupiu... Então, esperazinho um pouco... Vou buscar puçanga Para distorcer o mal-olhado... Ouço miando no mato a alma de gato... Quinquan, quando pia... É mal a goiro. Esta é a entrada da casa da boiuna. Lá embaixo há um tremedal. Cururu está de sentinela. Desço pelos fundões da grota no escuro de se esconder. O chão oco ressoa. Silêncio não pode sair. Há fossas de boca inchada. Será que isso sai? Sai na guela da panela. Ai! O medo já me pomiche a barriga. Lá adiante, num estirão mal-assombrado... Vai passando uma canoa carregada de esqueletos. Neste buraco do espia... Pode-se ver a noiva da cobra grande. Compadre! Tremi de susto. Parou a respiração. Sabe quem é a moça que está lá embaixo? Nuinha como uma flor. É a filha da rainha Luzia. Então corra com ela depressa. Não perca tempo, compadre. Cobra grande se acordou. Sapo boi, faça barulho. Ai, quatro ventos, me ajudem. Quero forças para fugir. Cobra grande vem que vem vindo para me pegar. Já te Pego, já te pego, já te pego, já te pego, já te Serra do Ronca, role abaixo, tape o um caminho atrás de mim. Erga três taipas de espinho, fumaças de oricuri. Atire cinzas pra trás pra agarrar já pego, distância. Já te pego, já te pego... Tamacuaré, meu cunhado, cobra grande vem que vem. Corre imitando o meu rastro, faz de conta que sou eu. Entregue o meu pichê na casa do Pajé Pato. Força caminho depressa, que a boiuna vem lá atrás com uma trovoada de pedra. Vem amassando, Márcio. Ué! Passou rasgando o caminho. Arvorezinhas ficaram de pescoço torcido. As outras rolaram esmagadas de raiz para cima. O horizonte ficou chato. Vento correu, correu, mordendo a ponta do rabo. Pajé Pato, lá adiante, ensinou o caminho errado. Cobra norato com uma moça! Ah, foi pra Belém! Foi se casar! Cobra grande estourou direito pra Belém, deu um estremeção, entrou no cano da sé e ficou com a cabeça enfiada debaixo dos pés de Nossa Senhora. Ah! Vou de volta o sem fim. Vou lá para as terras altas, Onde a serra se amontoa, Onde correm os rios de águas claras, Entre moitas de molungu. Quero levar minha noiva, Quero estarzinho com ela, Numa casa de morar com porta azul pequenininha, Pintada lápis de cor. Quero sentir a quentura do seu corpo de vai vem, Querzinho de ficar junto, quando a gente quer bem, bem, ficar à sombra do mato, ouvir a jurucutu, águas que passam cantando pra gente se espreguiçar. E quando estivermos à espera, que a noite volte outra vez, hei de lhe contar histórias, escrever nomes na areia pro vento brincar de apagar. Pois é, compadre, siga agora o seu caminho, procure minha madrinha maleita, Diga que eu vou me casar, que eu vou vestir minha noiva com um vestidinho de flor. Quero uma rede bordada, com ervas de espalhar cheiroso e um tapetinho titinho de penas de um. No caminho, vá convidando gente pro Caxiri Grande. Haverá muita festa, durante sete luas, sete sóis. Traga a Joaninha Vintém, o Pajé Pato, Boi Quechume. Não se esqueça dos Chicos. Maria Pitanga, João Ternura, o Augusto Meyer, Tarsila, Tatizinha, que era o povo de Belém, de Porto Alegre, de São Paulo. Pois então até breve, compadre, fico-lhe esperando, atrás das serras do Sem Fim. Nós acabamos de assistir as viagens de Cobra Norato, com os movimentos dos bonecos do grupo mineiro Giramundo. O Giramundo, desde janeiro de 1971, conta histórias através da arte dos bonecos, sob a maestria de Álvaro Apocalipse. Só o espetáculo Cobra Norato tem mais de 80 bonecos. E na adaptação para vídeo, contou com 10 manipuladores trabalhando em sincronia para compor as cenas. Deste modo, os bonecos de fio, de vara e de balcão ganharam vida. Assim, despedindo de todos, o giramundo e cobra norato seguem por esse mundaréu. Pois então, até breve, compadre, fico-lhe esperando atrás das terras do sem fim.